Olá! Hoje eu vou apresentar o nosso projeto de pranchas de comunicação alternativa para o contexto hospitalar. Esse projeto é a iniciativa do Grupo Com Acesso de Comunicação Acessível aqui da URGS, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e de alguns parceiros externos, como a Isaac Brasil, Associação Internacional de Apoio à Comunicação Aumentativa e Alternativa, na sua sessão brasileira, e também da ASSISTIVA. O projeto consiste no desenvolvimento de pranchas de comunicação que funcionam a partir de pictogramas. Né? Esses pictogramas eles são distribuídos em quadrantes e as pranchas proporcionam que pessoas com alguma dificuldade da fala, seja ela temporária ou de longo prazo, como as pessoas que estão internadas neste momento, utilizando ventiladores mecânicos ou muitas vezes idosas ou pessoas que possam ter algum tipo de dificuldade de expressão no hospital, possam, através do apontamento, expressar necessidades, desejos, muitas vezes, através também da soletração, podem construir palavras mais complexas ou frases, indicar sintomas. Né? Então, as pranchas foram pensadas justo para esse momento, agora que a gente está uh, vivendo, mas que também possam permanecer nos hospitais né? e que possam contribuir para esse contato e essa comunicação entre os pacientes internados e os profissionais de saúde que estão lá para atendê-los. É também um conforto, uma segurança para os familiares que sabem que os seus uh, entes queridos estão sendo atendidos e compreendidos uh, nesse contexto. Né? No momento, a gente fez a distribuição gratuita desse material impresso e plastificado aqui pela gráfica da URGS para mais de 16 hospitais aqui de Porto Alegre e também para oito hospitais da, da Grande Porto Alegre, totalizando já mais de mil pranchas impressas. E no nosso site, no www.urgs.br barra com acesso, tem um item específico do menu, onde você pode encontrar as pranchas, o material de instrução, e todo esse material pode ser impresso. aonde a pessoa estiver, ela pode imprimir, plastificar e utilizar ou distribuir para esse uso né, gratuito nos hospitais, ou mesmo para utilizar em casa com seus familiares, ou, tra... ou em uso clínico, né? Mas a nossa ideia é que realmente seja um material livre, e gratuito, para que as pessoas possam fazer download. Em função disso e também de demandas externas e com o apoio da Isaac Brasil, a gente está fazendo a tradução para vários idiomas. Né? A gente já tem hoje disponível no site em português de Portugal, em espanhol, em inglês, em italiano, francês e chinês. Então, são alguns dos idiomas que o material já pode ser baixado. A gente já chegou ao desenvolvimento de uma segunda prancha, onde a gente tem a impressão dos pictogramas em tamanho maior, também para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, como pessoas com baixa visão, e também com um número maior de pictogramas, aumentando, assim, as possibilidades de vocabulário uh, e expressão. E também com a contribuição e retorno dos profissionais de saúde Uh, dos hospitais que a gente distribuiu, a gente está desenvolvendo novos materiais, tanto de formação para os profissionais que recebem as pranchas, como também novas pranchas temáticas, como essa que a gente chama, que foi desenvolvida com uso prioritário para as UTIs, mas que também pode ser utilizada no pronto-atendimento ou em outros espaços uh, dos hospitais. Você pode saber mais informações, e as atualizações do projeto também no nosso site, assim como nos seguir nas redes sociais, procurando por como acesso, tanto no Facebook quanto no nosso canal no YouTube, e então uh, continuar acompanhando o projeto.